Olá, tudo bem? meu nome é Fernanda e hoje quero compartilhar com você uma ideia interessante para trabalhar em casa. Confira comigo. Esta ideia que vou te apresentar agora é um pouco batida, mas ainda tem muita gente que quer iniciar e não tem coragem. Esta ideia é a seguinte. Você pode trabalhar em casa com seu computador. Provavelmente muitas pessoas já te falaram isto, não é mesmo? Pois é, assim mesmo que funciona. Para iniciar você vai precisar de um computador com acesso à internet e definir o que você quer fazer, como assim, existem milhares de oportunidades e vai depender muito de qual é a sua ideia para este trabalho. Vou sugerir que você trabalhe com venda de produtos digitais, apesar de ter uma dificuldade no começo ao longo do tempo você pode se aprimorar estudando alguns cursos você aos poucos vai obtendo seus resultados. Um outro meio interessante é você trabalhar fazendo sites, por exemplo, para isto você vai precisar fazer um curso específico para a confecção de sites. Eu sugiro que você possa fazer um curso de Wordpress, é muito completo e muitos empreendedores atuais estão fazendo este curso para fazer sites e blogs em seus projetos digitais. Mais uma alternativa boa é você escrever artigos para blogs. Lógico, se você tiver e gostar de escrever sobre diversos assuntos, muitos sites de profissionais freelancers contratam estes profissionais. Uma outra alternativa é também fazer venda de produtos físicos através de sites ou redes sociais. Aí você deve estar falando, mas que curso posso fazer para aprender tudo isto, afinal eu não sei nada, aqui vai mais uma sugestão. Clique no link abaixo na descrição.